eu sou o Gabriel Jordan, do RoupaGas.JT.R.D. Estamos chegando no Carnaval, estou muito animado. Já estive nos vloginhos de pré-carnaval auge. <risos> no carnaval a gente quer ir todos os dias, a gente quer ir em todas as festas, todos os rolês a gente quer estar, mas a gente não tem tempo, até porque é uma festa em cima da outra, é um bloquinho em cima do outro a gente tem que fazer a make, a gente tem que ir, mas a gente também tem que se divertir com consciência, é claro. E a questão é que não tem como a gente atrasar, porque não tem como a gente perder essa festa, que só acontece uma única vez no ano. Pensando nisso e pensando nas duas outras maquiagens que são um pouco elaboradas demais pro carnaval, vamos dizer, que eu trouxe aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma proposta super simples de uma maquiagem pra carnaval pra vocês Qualquer pessoa consegue fazer, independentemente do seu nível de habilidade, seja você um maquiador profissional ou simplesmente uma pessoa que nunca pegou num pincel antes mas quer ir com uma make divertida pro bloquinho Então, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Comenta aí embaixo em quantos bloquinhos você vai esse ano no carnaval e claro, continue assistindo Então, gente, a maquiagem de hoje é bem simples Eu vou focar muito mais em ter uma pele fresh, hidratada e leve Do que uma pele super rebocão Vou começar com esse creminho facial aqui da Nivea Eu vou aplicar ele pelo meu rosto Bem pouco, na verdade, tá? No carnaval, espera-se pelo menos, né? Que tenha muito sol, muito calor e esteja quente, né? Porque ninguém merece carnaval com chuva Então a gente vai passar só... Um pouquinho de hidratante, tá? Porque já vai ter o suor, a gente não quer misturar nada, né? Fazer aquela melequeira toda Na verdade, eu acho que eu passei até demais, mas eu tô no ar condicionado Então se você for fazer pra ir pro carnaval mesmo, passa menos do que eu tô passando aqui E se assim como eu, você for usar hidratante, é importante que você espere alguns minutinhos até que o hidratante absorva Na verdade, que o hidratante seja absorvido na sua pele então vou aguardar uns minutinhos e já volto pra continuar a maquiagem com vocês Tô de volta, esperei o hidratante ser absorvido pela minha pele E ela na verdade tá com um fio bem hidratado, mas também não tá oleoso, nem nada do tipo O que significa que a gente já tá pronto pra continuar Então vamos ao próximo passo, que na verdade é importante em todos os dias do ano Em todas as épocas do ano, não importa se você tá no carnaval, no verão, no inverno quer falar inferno <risos> Outono, enfim, que é protetor solar Proteção solar é de extrema importância e você precisa estar tá protegido contra os raios solares. Então eu vou vir com esse protetor solar com cor chamado Beauty Expert da Nivea. Não, esse vídeo não é patrocinado pela Nivea. Nivea me mandou um e-mail que a gente patrocina aí aquela. Mas é porque esse aqui é um protetor solar aleatório que eu tinha aqui em casa e ele tem cor já na forma dele. Ele dá uma uniformizada no tom da pele. Sinceramente, na minha particularidade, eu vou pro carnaval com isso aqui, gente. Eu não gosto de usar muita base, muito corretivo. Eu gosto de uma pele extremamente leve, protossolar com cor, não cobre quase nada praticamente hoje eu vou dar uma carregadinha mais na pele pra ensinar a make pra vocês mesmo mas eu confesso que a minha pele é extremamente básica no carnaval porque eu gosto de ir pra pegar calor, entendeu? pra me divertir, pra suar mesmo então vamos lá, vou aplicar como se fosse um protossolar mesmo até porque é um protossolar né, apesar de parecer uma base ó, tá vendo a cor dele? se aproxima com a da minha pele ele já tem uma coberturinha, eu vou mostrar pra vocês como é que fica Então, gente, depois de ter aplicado e espalhado o protetor solar Parece que eu não tô nem usando nada na minha pele Ele só uniformiza um pouco os tons, ele não adiciona cobertura É assim que eu vou pro meu carnaval na vida real Aqui no vídeo eu vou mostrar mais produtos pra intensificar essa cobertura Mas esse passo é importante que eu tô mostrando aqui no vídeo Porque eu quero que vocês se atentem Até porque eu não quero ninguém com insolação Ninguém com a pele rachando por causa de sol Então usem protetor solar Repito sempre aqui no canal Repito até pouco, eu acho Então usem protetor solar, usem protetor solar, usem protetor só lá. Vamos pro próximo passo. Então, agora a gente vai passar pra base. Essa aqui é a Perfect Base Matte da Paiô com a boca rosa. Essa base aqui numa camada fina você consegue uma textura fina também, né? Óbvio. O que na minha opinião é muito legal. Eu não gosto de usar base grossa no carnaval. Eu nem gosto de usar base no carnaval pra começar. Então eu faria uma camadinha só disso aqui. Já estaria ótimo. Essa base aqui tem mais cobertura, ou seja, menos camadas, mais cobertura. E também ela é um precinho legal. Ela custa R$45,00, eu acho. Ou seja, ela é abaixo dos 50 reais, então ela é mais acessível. Então, juntei textura, cobertura e preço. Olha, já passei aqui a base para o pratinho. E vou aplicar ela usando essa esponjinha aqui da Macrylan. Inclusive, eu mostrei essa esponjinha no vídeo. Gastei R$500,00 em makes baratinhas. Se você não assistiu, assista depois que esse vídeo acabar. Vamos agora pro lugar que mais pega base. <risos> E olha aqui, gente. Esse foi o resultado que eu consegui usando, tipo, dois ou três pumps só dessa base, e aplicando na esponjinha, que também já absorve uma quantidade boa de produto. Claro que você obviamente está liberado para fazer quantas camadas você quiser, afinal, maquiagem é totalmente livre para fazer o que você quiser. Mas eu, particularmente, me sinto mais confortável no carnaval com o mínimo de maquiagem possível no meu rosto. Logo em seguida, o que eu vou fazer é pegar um corretivo. Esse corretivo aqui é o corretivo de alta cobertura da Natura Aquarela. Eu acabei de falar que eu não gosto de muito produto de pele, nem de muita cobertura Nem muita textura, mas corretivo Obviamente tem que ser de alta cobertura Pra mim corretivo não é corretivo se ele não for De alta cobertura, eu gosto de ir Corrigindo algumas áreas que eu Sinto que tem que ter um pouquinho mais de cobertura né Que só a base não foi o suficiente Até porque eu fiz uma só camada De base, mas vou dar uma iluminada No meu queixo, aqui no topo Da boca, né que vai sair Daqui pro final do carnaval Um pouquinho no topo do nariz no arco das sobrancelhas e puxando aqui o cabelo, né, na testa e logo em seguida tudo que você precisa fazer é vir espalhando tudo na esponjinha Olha só, essa aqui é a pele depois do corretivo Tá vendo como parece já que a pele tá bem corrigida Já tá uma cobertura bem mais alta Mas ao mesmo tempo a gente ainda tá com uma textura fininha É exatamente assim que eu gosto da minha pele no carnaval Então vamos já selar tudo isso Pra pó hoje eu vou usar esse pó solto aqui da Adversa, porque ele é um pó bem fininho e se eu não me engano ele é 10, 12 reais, ou seja, é super barato pra você usar no carnaval também. Eu amo salar minha pele com pó solto e esse pó aqui é super fininho, super barato, então já super dá conta do recado. Vou selar primordialmente abaixo dos olhos. E depois, com uma dessas esponjinhas de dedo, eu venho salando a minha zona T inteira. Já que a gente concentrou o pó abaixo dos olhos e na zona T, só com o restinho que tem aqui na tampa, vamos vir espalhando no resto do rosto usando um pincel de pó normal mesmo. E não tenha medo de usar pó, esse tipo de pó, <risos> na sua maquiagem Porque você vai ir pro carnaval, né? Vai tá calor, vai ter muito suor, vai ter muita gente esbarrando em você Mas acima de tudo, espero que você esteja com a pele intacta, né? Então, pode carregar um pouquinho nesse pó, tá? Vou tirar o excesso de produto das minhas sobrancelhas Usando uma escovinha de sobrancelhas mesmo, dessas descartáveis E eu acho que a gente já pode partir direto para os olhos Hoje a gente vai fazer uma maquiagem bem divertida e ao mesmo tempo bem simples A gente vai só fazer um desenho gráfico por volta da nossa pálpebra E pra fazer a base desse desenho que eu tenho em mente hoje Eu vou usar tinta artística Essas aqui são da color make Na verdade, esses aqui são dois sets juntos Que eu desmontei e montei em um só Porque eles são roscáveis E eu vou usar amarelo Porque é uma cor bem divertida Lembrando que essa tinta não tem tanta pigmentação assim Então isso aqui vai servir literalmente como uma base Pra sombra que a gente vai usar depois Então não se se não aparecer tanto de imediato. O que eu vou fazer é passar pela minha pálpebra. Nossa, mas já tá babado. Aquelas... <risos> Nem começou. Eu vou passando pela minha pálpebra, seguindo o formato natural dela. Vem nesse formato natural até pouco antes do fim do seu olho. Preste atenção e depois reproduz no seu olho aí pra você ver como isso é fácil. Pra você saber se tá na altura certa, você olha bem reto com o seu espelho. Assim como eu tô olhando pra câmera. Vou olhar aqui pelo meu espelho, ó. E você tem que ver que a maquiagem ainda tá aparecendo mesmo quando você tá com o olho aberto, tá? Se a maquiagem sumir, pode subir sem medo. Porque a maquiagem de hoje é bem simples, mas ao mesmo tempo ela é bem vibrante, ela é para parecer mesmo puxou até pouco antes do final, assim como eu expliquei agora você vai puxar como se fosse um delineado e conectar preenchendo o centro desse desenho todo, tá? então pode puxar sem medo o seu delineado e ir preenchendo, assim como eu vou fazer agora tá vendo esse formato meio... que você tá vendo aí no olho, que eu não sei explicar? Reproduza isso exatamente do outro lado e a gente já vai poder partir pro próximo passo. Com as duas marcações feitas, a gente consegue ver o formato, mas não tá totalmente se destacando ainda. Então o que eu vou fazer é vir na minha paletinha NYX Ultimate Bright com esse tom de amarelo e selar esse desenho que eu fiz por completo, por medidas de segurança, porque afinal nós estamos usando uma tinta artística, né, nesse olho aqui, nos dois na verdade. Eu vou vir batendo esse pincel aqui devagarzinho, só pra tirar o excesso de tinta mesmo e permitir que o pigmento sele e também fixe a tinta usando um pouquinho de glitter dourado da marca Face Beautiful na cor chamada Na Alegria e um pouquinho de col da mesma marca também, eu vou aplicar um pouquinho nesse olho aqui, porque eu acho que precisa de um pouco mais de brilho, então fica ligado aqui no processo Não sei se vocês estão conseguindo ver o brilho, vou passar uma segunda camada também em cada olho. Ok, né? Agora acho que já dá de ver o glitter que eu tanto queria. <risos> e assim como todo qualquer glitter usado na época do carnaval, eu vou encontrar glitter no meu estúdio até o ano que vem. Vou tirar o excesso de glitter que caiu nas áreas onde não era pra ter colado. E partindo desse ponto aqui, onde você consegue ver o brilho de todo e qualquer ângulo, eu vou aplicar máscara de cílios, cílios justiços e já volto. Pronto, voltei, colei cílios e o look já tá bem mais encaminhado a partir daqui. Quanto aos olhos, não vai rolar nada muito além disso aqui, é bem simples mesmo a é make. Eu colei duas estrelinhas douradas no canto interno dos olhos, não sei se vai dar pra ver, ó. Tá estourando um aqui na luz e essa outra aqui também. Vamos bronzear um pouco esse rosto aqui, né, porque tá complicado. <risos> vou usar o BT Blush Contour na cor Brown Sugar, eu tô amando esse produto pra fazer contorno ultimamente. Para blush eu vou usar um dos meus favoritos de todos os tempos, que é o Bronze 47 da Natura, porque afinal de contas eu gosto daquele look queimadinho, só que sem estar queimadinho, né? Afinal de contas estamos usando o produto solar pra isso. Vou concentrando aqui na maçã do rosto. Gosto de dar uma passadinha aqui no nariz Pra parecer que tá queimadinho o rosto Na verdade eu vou passando no rosto inteiro No queixo, aqui em cima Sempre puxo o meu blush Pras têmporas, que eu acho que fica mais coeso Dou uma esfumadaça aqui Sabe, na testa e olha só como já parece que eu tô queimadinho de sol. Confesso que no carnaval eu evito usar iluminador, porque como eu passo muito tempo na folia, eu já fico com um brilho natural que eu considero muito bonito e o suficiente. Então eu não passo. Mas hoje eu vou passar aqui pra vocês. E se você for usar, eu recomendo que você use um iluminador compacto, tá? Pra evitar qualquer bagunça, enfim. Passar aqui no queixo. Passar aqui no arco do cupido, já avisando que com algumas horas isso pode parecer que vai estar suado. Mas se você for daquelas que aproveita muito o carnaval mesmo, nem maquiagem perto da boca você vai ter, minha filha. Esquece. Gente, é sério, olha só esse reflexo. Tô usando o Shimmer Highlighter da Miss Rose na cor 08. E a minha pele tá super confortável, gente Parece que tô maquiadíssimo E realmente tô com muita maquiagem Porém, tô muito confortável, tá uma textura bem agradável de usar Sincerão, sincerão mesmo A camadinha de base fina faz toda a diferença Nossa, sério, gente, eu tô apaixonada por mim mesmo Bom, eu esqueci de falar, mais. como vocês já estão vendo Eu tirei todo o excesso de produto da minha boca Mais uma vez Como eu iria pro carnaval, seria Eu passaria um pouquinho de lip balm e já estaria pronto pra ir, no carnaval a gente toma muito líquido a gente também interage com a boca ai que ódio, gente, eu sou family friendly, eu juro mas pra não dizer que eu não passei um batom eu vou passar um batom da cor da minha boca <risos> e esse batom se chama como? exatamente boca da Natura Faces e pra não sair do meu estilo <risos> Vou passar um pouquinho de hidratante labial por cima do batom mesmo Pra finalizar, só por motivos de... É carnaval, né, meu amor? Vou vir no mesmo glitter que eu usei no meu olho Literalmente, passar pelo meu corpo inteiro Porque é exatamente isso que eu faço no carnaval Olha só! Sou feito de ouro Não Gente, vocês têm noção que são 12h20 da manhã que eu tô gravando esse vídeo? Que não vai ser só um banho que vai tirar isso aqui, meu amor. Eu acho que nenhuma exorcização tiraria isso, tanto de clipe de mim e basicamente é isso, meu amor dicas pro carnaval que eu tô fazendo não leve seu celular principal para o carnaval se você tiver um celular mais velhinho, seu celular antigo aí na sua casa leve ele, porque se você for roubado vai ser uma dor de cabeça e tanto por favor, só leve dinheiro pro carnaval não leve seu cartão de crédito, não passe seu cartão de crédito em todos os lugares no carnaval, porque isso é praticamente pedir pra levar golpe também não seja burro que nem eu e não leve dinheiro inteiro não use notas de 50 e notas de 100 leve sempre dinheiro trocadinho, porque sempre é mais fácil de comprar coisa no carnaval, já que geralmente tudo que a gente compra no carnaval dessas coisinhas de ambulante é menos de 10 reais, já fica mais fácil pra você facilitar o troco também não leve seus documentos originais faça uma cópia autenticada no cartório do seu RG e aí você pode usar ele tranquilamente, porque se você perder ele, pelo menos você não perdeu o seu principal, leve sua garrafinha de água também leve seu protetor solar, óculos de sol e leve preservativos né meu amor, dependendo do que você for fazer dependendo de como você for aproveitar o carnaval por favor, né, sejamos responsáveis e é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de produção de carnaval bem simples. E é isso aí, gente. Estou me sentindo incrivelmente bonito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa produção. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito, muito, muito importante pra avaliar o canal. Então não deixa de dar o seu gostei aqui. Seu comentário também é muito importante pra eu ter como feedback o que, que você achou do vídeo. Você gostou da maquiagem? Gostou do vídeo? Não deixa de comentar aí. Comente aí o que, que você achou. E também comenta aí se você gosta do carnaval, se você pula no carnaval, quais makes você vai fazer no carnaval se vocês forem fazer algo parecido não deixe de tirar uma foto, postar no instagram e me marcar pra eu poder ver falando em instagram, já me segue no instagram em arroba também tô no twitter e no tiktok no mesmo arroba tem vários conteúdos por lá e bem mais frequentemente também tô sempre no feed e nos stories, então